No centro de vila, um novo herói, uma nova heroína, um herói criança, uma nova tropa, uma nova defesa, tudo o que vem nessa atualização e muito mais, você não sabe o que aconteceu Eu tava terminando de gravar esse vídeo quando eu descobri uma bomba, sim, sobre a data do lançamento do Clash of Clans no novo CV13 se liga só, vê o vídeo até o final pra poder entender tudo isso e ver o que ninguém mostrou até agora Então, se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou de volta com mais um vídeozão Porque é o seguinte, sim, esse vídeo que você está vendo aqui ao fundo É um vídeo que foi revelado pelo... Clash of Clans e tem muita coisa nova dentro dele, alguns algumas pegadinhas, alguns enigmas. Fiquem de olho. Bom, bora ver o vídeo e na sequência a gente vai ver detalhe a detalhe. Então, partiu. It's invading villages. It's, so... It's shaping attacks. it mean And why would this guy say anything? Coming this December, Clash of Clans. Ei isso, mano, Muito Muitas coisas interessantes nesse vídeo Muitas brechas que eles deram pra gente Algumas coisas bem escondidas, outras bem à mostra Bom, vamos ver tudo isso daí juntos, galera Porque é o seguinte, tô com o vídeo aqui A gente vai pausando e vai conversando Bom, primeiro essa tela aqui inicial, né? Essa tela inicial do vídeo Onde tem muitas informações aqui E muitas coisas interessantes também Eu já vi o vídeo do, do Reboleira Falando a respeito disso daqui, dessa, desse vídeo misterioso Vou deixar o link do, do vídeo do Rebola aqui embaixo Pra vocês poderem consultar também Ele falou algumas coisas muito interessantes E eu acho que faz sentido E algumas coisas eu quero ressaltar aqui pra vocês Bom, aqui a gente tem muitas, muitas imagens aqui E inclusive algumas imagens muito interessantes A imagem ali, essa parte que tá falando ali A exibição, exhibit hashtag 13 tem a abertura do Clash Royale, a abertura do Clash Royale, aberturas uh, que já aconteceram, já, já apareceram no jogo, imagens antigas, temos também ali do lado ali um CV10, um CV10 com muros azuis, CV10 com muros azuis, o muro é muito legal ali, muito da hora, esse muro é um dos mais da horas do, do Clash of Clans para mim, para a ideia é e era sempre o meu desejo ter esse muro também. É, acabei não tendo. Acabei não tendo ele. Mas tem muita coisa interessante. Eles mostram ali um 6. E aí tem a, uma um, um CV antigaço. No um começo aí. Pra gente que já tá muito tempo jogando. Faz tempo que a gente não vê esse CV aí. Tem algumas imagens de CVs mais antigos. Tem imagens ali do construtor. Várias imagens do construtor. Você vai ver que ele aparece em várias imagens. Tem até uma imagem aqui embaixo. Do construtor, ao que parece ser uma, uma fábrica de feitiços é, sombrio, não sei, pode ser Tem ali o, o construtor com o número 13 em cima Tem várias imagens do construtor, tem algumas coisas top secret ali Com uma broca, né, de elixir negro também Tem bastante coisa legal ali, tem o, o, a, o martelão do construtor sendo circular Tem bastante coisa interessante, mas, bora lá, vamos ver ali, ó é, o que que vai aparecer, depois eu vou dar uma olhada aqui direito nos detalhes a gente vai falando Bora lá ligar ele, o vídeo Ele vai dando ênfase em algumas coisas E a gente vai vendo ali ó, agora a gente vai vendo ali o nosso queridíssimo muro muito zika também Tá aí um, um vídeozão pra vocês verem, Tem, aqui a gente não vê nada de tropas novas A gente não consegue ver tropas novas naquela parte Pelo menos eu tentei identificar, não, não achei nada e a gente consegue ver algumas coisas a partir de agora Porque nesse ataque que eles estão fazendo aí, estão mostrando Os bárbaros formam o número 1 E os goblins formam o número 13 De cv 13? Hum, acho que é, hein? Bom, aqui você vai ver que o 13 aparece em vários lugares Como aqui, ó a, a disposição dos corredores Ela vem em número 13, né, também Número 1 e número 3 também E aí eles passam também E aqui você vê... Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra gente pegar o um momento que congela, ó Eles congelam a vila, a vila já tá como nível número 13, né? Tem um 13 lá no meio, eles congelam exatamente no local onde tá o número 13 Pra formar o número 13 realmente, então número 13 é aparecendo em todos os lugares Bom, bora lá, tem mais coisa aqui, coisas interessantes E vocês vão ver aqui que da hora que é, ó Toda hora eles mostram o construtor e a, em vários momentos eles colocam é, é, em destaque o símbolo de interrogação. Por quê? Porque a interrogação sempre em destaque, ó. Todas as vezes, interrogação, interrogação, interrogação. Aqui eles circulam o corredor, o corredor e o porco olhando pra frente ou pro alto, não sei se dá pra ver direito. É, e a gente vê que eles tem um, uma, uma seta ali mostrando pro lateral. Não sei se ele tá indicando o corredor e o porco, ou se ele tá está indicando o céu como um possível modo noturno não dá pra saber ao certo aqui ao lado a gente vê também um carrinho do canhão, o um carrinho do canhão que é aí da base do construtor é, e não sei se isso relaciona a ter algo na base do construtor, mas a gente já vê aí ó que a decoração é meio que de natal, tem neve ali, tem neve tem é, árvore de natal também do lado com mais neve, então tem algumas coisas aí, tem uma casa do construtor ali ao fundo também, ó Sempre tem uma casa do construtor ao lado, é doideira, mano Bom, vamos, vamos continuar aqui, vamos ver o que aparece mais Aqui é a chave, galera, aqui é a chave do negócio É o que vocês é, queriam saber realmente Bom, nessa imagem aqui eles entregam realmente que teremos sim um novo herói no Clash of Clans Sim, teremos um novo herói no Clash of Clans Aqui você vai ver ali o Rei Bárbaro tem o Grande Guardião e tem a Rainha Arqueira. No meio ali tem um rasgo aqui embaixo. E tem um rasgo em cima. Nessa parte de cima eles colocam o construtor. De novo o construtor aparecendo. O construtor. Mas, misteriosamente, cai a parte do construtor. Caiu. E aí ficou a imagem que a gente quer analisar. Isso mesmo. Essa imagem pra gente analisar. Bom, caiu o construtor, meio que deixando entender. Não é o construtor. Deixando entender que não é o consultor, então não é ele. O cara da Cândida passando ao fundo, muito legal. Mas não vamos parar, vamos falar o seguinte: aqui a gente vê algumas coisas muito interessantes. Nessa silhueta que aparece ali, eles deixaram um pedaço de propósito, pra gente saber que tem alguma coisa ali atrás. E mais de propósito ainda, pra não ficar dúvidas de que é um humano uh, ou uma pessoa, uh, eles deixam a amostra, a orelha a orelha e o contorno dessa lateral do rosto então aparece a orelha inteira e aqui eles pegam toda essa parte aqui e mostram essa parte de baixo então aqui a parte de baixo a gente vê também a gola do que seria uma capa uma capa azul e aqui a gente vê no meio ali onde está em cima das, da espada e abaixo do cajado do guardião a gente vê ali uma silhueta o que me remete a ser uma silhueta de mulher porque ela afina ela é ela afina e abre Ou seja, silhueta de mulher, ela afina e abre O do Bárbaro, você vai vindo assim, ó O do Grande Guardião até poderia ser ali, né, até poderia ser também Mas, é... me parece ser de mulher, por quê? Porque como o Rebola disse no vídeo dele também O Bárbaro tem a barbona ali também O Grande Guardião tem a barbona ali também E aquela ali, ó, não tem barba nenhuma O que leva a, a ideia de que ou pode ser mulher ou uma sacada muito legal que o rebola teve também que pode ser uma criança por que não? Um herói criança, um herói criança que pode atormentar, deixar é, zoar, bagunçar, brincar com a com a vila adversária e seria muito interessante, uma criança de novo herói, olha que doideira hein? isso daí é muito interessante bom, nesse vídeo a gente vê isso daí e já confirma ela vai usar ou ele vai usar um uma roupa azul uma fita azul um pouco mais clara E uma capa num azul forte E aí a gente vai ver ali ó Tá certinho, orelha Pedaço da, do rosto aqui Queixo, pescoço E aí tem ali o contorno aqui pra ir pra capa A capa atrás E a silhueta ali embaixo A parte de baixo aqui que cortaram É a parte que aparece a perna E aí você poderia de repente saber Se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança Pela perna, então A perna mais máscula como a do... Do bárbaro, ou a perna mais fininha, mais bonitinha, como a da rainha arqueira Essa é a ideia Bom, então confirmado Provavelmente, eu diria 100% quase 99% que teremos um novo herói no Clash of Clans E é esse, é esse aqui Bom, vamos lá então continuar aqui, ó Ele dá até uma mexida ali, uma, uma, uma parte Ele dá até uma mexidinha ali, ó Deixa eu até voltar aqui pra você ver também Ele dá uma mexidinha Ó lá, ó, peraí Dá uma mexidinha ali ó, aqui no pescoço no cantinho Doideira Bom, aqui é interessante também O Rebola pôs um ponto muito bacana também Que é o construtor O construtor tava dormindo E ele sai, ele sai E ele sai pra descer Ele não vai pra vila do construtor Como se fosse o construtor de lá que enviou pra cá Ele não vai pra vila do construtor Ele desce Por que que ele desce? Ele desce, ó, ele tava ali, ele desce Pra onde? Ali não aparece nada não tem nada pra mostrar ali, não, não, não sei, não sei Aqui de novo o número 13, número 13 de novo é, Tudo aqui a gente eu tentei procurar alguma coisa diferente, não achei nada diferente Se vocês acharam alguma coisa, por favor comenta aí que eu quero saber E ele vai lá e novamente agora aparece mais claro ainda ali Agora só segue o não ver, né? é 13 Agora eles falaram, é 13, é 13 E aí na sequência o construtor quebra o vidro de novo, o construtor e aparece ali o número 13, tira uma foto, 13 e continua. E aí ele finaliza ali ó, 13 tá a foto e embaixo tem um, um posterzinho, aquele post-it com o 13, x3 e tá tranquilão. Aí a gente tenta ver aqui ó, outra imagem que gerou muita polêmica. Nessa parte, Clash of Clans, aqui embaixo é um anagrama escrito This December ou Este Dezembro ou Neste Dezembro. E embaixo, o construtor, como ele levantando, de novo o construtor, ele levantando a marretona, como formando o um, 1 e o 3 do lado, né? E 2019, então 2019 teremos o 13, o que é o 13? Aí na mensagem a gente vê, TH do Diz, TH, o, o I, em vez de VI, tem um 1, TH, 1, um. aí tem um S ali, que seria a palavra Diz. Mas, muita gente falando sobre um 5 ali, hein? Olha... E aí embaixo, December, tá todos os lugares que eles seriam o E, tá um 3. Então, TH13. TH13, CV13. Definido. E aí a galera tá falando o que também? TH, dia 15 de dezembro. Olha que doideira, mano. Olha que doideira. É, é, é, centro da vila, dia 15 de dezembro. O 13. E aí o 13 seria o construtor com o 3. Olha que doideira! E é isso daí galera, muito muito maluco mesmo mano, muito doido ó teorias, teorias, você aí tinha uma teoria diferente ó, e ele mesmo, ele circula dezembro, e aí ele bota em cima 15, 15 de dezembro eu chutaria 15 de dezembro a atualização do clash of clans com um novo cv, um novo herói e possivelmente uma nova tropa uma tropa aérea? Não sei, bora lá, deixa eu mostrar pra vocês Eu vou tentar colocar pra vocês a imagem aí mais fácil pra vocês poderem ver Essa imagem do, do que eu falo que pode ser uma tropa nova Ou uma defesa nova E você, o que você acha? É uma tropa nova? É um, um... uma defesa nova? Você concorda que o CV13 vai chegar e provavelmente é dia 15? Você concorda que teremos um novo herói que ele pode ser? Mulher ou criança? Galera, galera, galera! É o seguinte, na hora que eu tava finalizando esse vídeo, eu achei uma doideira nos posts no fórum da Supercell para o Clash of Clans. Eu tava dando uma olhada lá, vasculhando na hora que eu finalizei o vídeo e achei esse post do Darian, que é aí o cara do Clash of Clans, né? Bom, e uma pessoa perguntou pra ele, Bom, a atualização será no dia 15 de dezembro, afirmando. E ele respondeu o seguinte, não tenho muita certeza de como você acha isso Se você está se referindo ao texto no final Infelizmente é apenas a fonte que faz o S Aparecer que é, parecer que é um 5 Aí ele escreve, é um S, ou seja, naquela mensagem diz dezembro é realmente diz December, sem o, o, o final ali, a última letra, não é um 5, é um S realmente. E aí, ele complementa numa outra mensagem que é essa daqui. Um cara realmente, ele confer, com, comentou nos posts falando, todos sabemos que, que o CV13, o TH13, não pode estar em outra data que não seja na sexta-feira 13, a, é, em dezembro, né? Ele comentou isso daí, tá traduzido pelo, tra pelo tradutor do Google pra vocês poderem entender também ler direitinho como é que tava escrito lá Bom, ele comentou falando que seria no dia 13 de dezembro, não teria uma data melhor pra eles lançarem, lançarem um CV13 E aí o Darion veio com a bomba, ele escreveu Em nenhum lugar do vídeo é apresentada a data, não tem data em nenhum lugar do vídeo Então no vídeo nós não teremos a data, tá bom, isso aí tá óbvio por mais que gostássemos de lançar na sexta-feira 13, infelizmente as lojas de aplicativos estão fechadas no fim de semana. Portanto, se lançássemos na sexta-feira 13, porque é 3 de dezembro, é 13 de dezembro, é sexta-feira. É, e houve um bug de quebra de jogo Por exemplo, se eles lançarem na sexta-feira 13 E der uma merda, der algum, alguma coisa ruim Der um bug no jogo, na atualização Eles só conseguiriam corrigir isso daí com a Apple, com o Google Com as plataformas na segunda-feira Porque no final de semana eles não tem ninguém na Apple, na Google pra fazer isso Então, isso daí meio que deixa claro que não acontecerá na sexta-feira dia 13 Ele já confirmou que não é na sexta-feira dia 13 E... Se não tem ninguém no final de semana aí, é, pode ser realmente no dia 15? Será? Porque o que acontece? Dia 15 é domingo, dia 16 é segunda-feira. Segunda-feira já tem gente lá na, na, na Apple, no Google, pra poder ajudar. Mas será que eles correriam esse risco de esperar um dia pra poder arrumar um bug? Eu agora já mudei de ideia. Vendo isso daqui do Daryl, eu já entendo que não será no dia 13 e não será no dia 15. Eu, eu apostaria para os primeiros dias de dezembro Sim, eu apostaria para os primeiros dias de dezembro Acho que faz mais sentido pelo que a Supercell tá comentando Pelo que o Darren tá falando também Eu imaginava que seria dia 15 Como não é dia 15, agora já, já tô mudando a minha ideia Acho que nos primeiros dias de dezembro pode aparecer um CV13 Olha que doideira Bom, agora sim, agradeço a todo mundo que estava assistindo aí Tamo junto de coração, muito obrigado pela... Pela sua paciência aí por assistir o vídeo todo Tamo junto galera, é nóis Deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal Qualquer atualização eu venho correndo aqui pra mostrar Tamo junto galera, é nóis Valeu, fui!